A Nel chega aos seus 25 anos com resiliência, maturidade e com o desafio de continuar contribuindo para a implementação e a regulação da modernização do setor elétrico e da transição energética. Nessa caminhada, a agência terá que enfrentar temas como a modernização do setor de distribuição, a reorganização da estrutura tarifária, o fortalecimento da segurança do mercado, a acomodação nas regras setoriais de novos modelos de negócio e a concepção de novas soluções de acesso, considerando a inserção de fontes renováveis e de novas tecnologias. É muita coisa, eu sei, mas com todo o track record da agência e lidar com contextos mutáveis e urgências, sem perder de vista o que é estrutural, eu tenho a convicção de que a ANEL tem capacidade e competência para dar andamento a essa agenda, e não tenho como esconder a minha felicidade de fazer parte desse desafio nos próximos anos. E não deveria eu considerar como muito auspicioso o fato de o início do meu mandato coincidir com o aniversário de 25 anos da agência? Fico animada com tudo o que está por vir. Minhas expectativas para os próximos 25 anos são super positivas. Como sempre falo, trabalhar no setor elétrico no Brasil é um privilégio. Quase nenhum país, diferentemente do Brasil, dispõe dessa riqueza em disponibilidade de recursos energéticos e naturais, de um mercado consumidor enorme e com chances de crescer com o aumento da inclusão social. Estamos vivenciando mudanças de paradigmas propiciadas pela evolução tecnológica, pelos esforços de descarbonização, com diversidade e inclusão, que promovem um espaço de criação de novos negócios muito grande. Cabe a nós, na ANEL, conseguirmos acompanhar e dar as respostas necessárias para permitir toda a inovação que está por vir. Contem comigo!